José Antônio, eu gostaria que o senhor nos contasse a história do senhor, como foi, é, qual, qual o ano que foi, a década que o senhor trabalhou e até hoje, como que o senhor está após esse trabalho que o senhor realizou aqui junto com tantos outros. Na época que eu trabalhei aqui foi de 84 a 94. O minério era extraído manual, com, com picareto, labanca, pá, essas coisas, carrinho. E não tinha luva de proteção, não tinha máscara, não tinha umas botas. A gente trabalhava depois, quanto mais afundava, dava água, a gente tinha que tirar o cromo dentro da água, colocar no carrinho, pôr o animal puxar para depois no depósito do caminhão pegar. Então a nossa vida era essa aí, trabalhando assim, somente manual e. Me deixou só saudade dos meus companheiros de serviço, mas de serviço eu não tenho saudade não, porque me deixou muita sequela de, de, de câncer na, na, na pele. E o, e o que, nós quer, que nós queremos, nós não queremos mais nada, nós queremos só a preservação bonita que nós temos, né uma, uma vegetação boa, uma água pura a água do Araras, a, da Belina. Nós queremos só isso, mais nada. que Nós reivindicamos isso só. E que... Tomara que nunca venha essa mineradora para cá. Nós estamos lutando para isso. Seu José, o senhor disse que vocês trabalhavam manual sem nenhum EPI, nenhum equipamento de proteção. E fez muito estrago. E agora... Com essa mineração vindo, com máquinas, o senhor acha que o estrago será bem maior? Ah, com certeza. Isso aí vai ser rapidão, né? Para desmontar, porque manual, nós trabalhávamos manual e ainda fizemos esse estrago todo. E nós estamos aqui onde, desta década de 80, 90, que o senhor José Antônio trabalhou, a máquina que ficou aqui. E a natureza tentando se renovar, a gente vê que cresceram árvores entre as... Partes da máquina. E a gente lavava o cromo, né? Lavava o cromo, tirava o pó do cromo puro e os outros resíduos, que tinha mianto, tinha muita coisa no meio, só desaguava no Araras. A nascente aqui só, de, só desce para o Araras. Então poluía tudo na época. Até inclusive que na época, é. Era o prefeito José Garcia, ele esteve aqui, conversou com o encarregado sobre isso, depois veio o SAI, acho que era, me lembro, que era o Odécio já. Então foi embargado, a lavação do, do minério foi embargado. Mas continuando, tirando manual, a mesma coisa. Foi muitos e muitos anos nesse cromo dele, desde a década de 50, depois deu uma parada, depois voltou, né? O senhor, como foi trabalhador desta mineração de cromo nessa época, o senhor hoje está aposentado, o senhor ficou rico? Eu só fiquei com sequelas de doença. Olha para você ver minha cabeça, Roseli, ó. de tudo. E me deu um reumatismo tão forte nos meus ossos que foi através disso aqui. Porque trabalhava no mês de junho, gelado, dentro d'água. Me prejudicou, me aposentei por motivo de reumatismo, do artrite. E depois veio as consequências do câncer na minha pele. Igual a médica de passo falou. Que eu contei tudo, né? Falei que mexia com mineração, ela falou que é isso aí, ó. Pra vocês verem, ó. Tudo, tudo câncer, ó. Ainda tem mais esse para tirar, ó. Tirei dentro do olho, tirei aqui no nariz, aqui... Só o lucro meu foi esse. Mais nada. Enquanto eles estão ricos. Né? Eu queria que o Senhor deixasse, então, uma mensagem aí para todos que estão nos assistindo. A gente sabe que não é fácil, o Senhor, retornando aqui, onde o Senhor trabalhou por esses, todos esses anos, com esse sofrimento debaixo de chuva, de sol. E... Mas deixe uma mensagem. Para todos que estão nos assistindo Olha, A mensagem que eu deixo é que Igual eu falei Nós quer só a preservação Nós não quer mais nada Nós não quer mais nada Nós quer o nosso direito. Vamos supor, nós vem lá de Pinhoí Respirar um ar puro, né? Aquele ar Tomar uma água Para na cachoeirinha, toma uma água Vem com a família Que maravilha que é eu tenho minha netinha, todos têm filho, neto. Vai ser uma maravilha se deixar quietinho do jeito que está. Nós não queremos quer mais nada. Respirar um ar puro. Olha que maravilha que nós estamos tá aqui. É muito bom, não é? Agora nós chegamos aqui isso aqui está tudo desvastado. Tudo. Não, não tem jeito. E a poluição que a nossa cidade vai ter. E os moradores da capoeira, principalmente, gente, nossa, tá louco, não pode acontecer não, Roseli. De jeito nenhum. Essa é a mensagem que eu deixo.